Oito mortos, vários feridos, um preso e um menor apreendido. É o resultado até agora de uma grande operação policial no complexo de favelas da Maré. Cerca de 400 policiais do BOP, do Batalhão de Choque, da CORE e da Força Nacional de Segurança tentam prender os suspeitos de um arrastão ontem à noite na Avenida Brasil. Um dos mortos é o sargento do BOP, Ednelson Jerônimo dos Santos Silva, de 42 anos. Ele foi baleado na comunidade Nova Holanda. Um morador também morreu. Os outros seriam traficantes. O repórter Marcelo Castilho está no Hospital Federal de Bom Sucesso, onde os feridos estão sendo socorridos. São quantos feridos que chegaram até agora aí, hein, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Desde o início da madrugada... 13 pessoas feridas a tiros foram trazidas aqui para a emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso, que fica bem próximo ao local do confronto. Seis dessas pessoas já chegaram sem vida ao hospital. E uma sétima pessoa morreu na mesa de cirurgia na manhã de hoje. Duas pessoas foram atendidas e liberadas. Um sargento do BOP que levou uma pedrada no rosto e um morador da favela Nova Holanda com um tiro de raspão no braço. Quatro pessoas permanecem internadas e de acordo com a assessoria de imprensa aqui do hospital, nenhuma delas corre risco de vida. Mas como o hospital teve que fazer muitas cirurgias no dia de hoje, acabou o estoque de sangue. Com isso, as cirurgias eletivas marcadas para hoje estão correndo risco de serem canceladas. Por isso, a direção do Hospital Federal de Bom Sucesso pede que a população... Doe sangue para cá Hoje de manhã a polícia continuou a operação Onde o Maurício de Almeida acompanhou E a gente vê agora A favela Nova Holanda no complexo da Maré Amanheceu ocupada pela polícia Todas as entradas da comunidade que fica ao lado da Avenida Brasil A principal via de acesso para o centro do Rio Eram vigiadas Cerca de 500 policiais dos batalhões de operações especiais e de choque Além da Força Nacional e da Polícia Civil Participam da operação que começou ontem à noite A polícia foi chamada para prender assaltantes Que faziam um arrastão na Avenida Brasil Em frente à favela Nova Holanda O trânsito na Via Expressa estava bloqueado Por causa de uma manifestação Um carro blindado foi acionado para participar da operação Na entrada da favela Nova Holanda Houve um intenso tiroteio essas cápsulas de fuzil que foram deflagradas na comunidade mostram como foi violento o combate. Um policial militar do batalhão de operações especiais e um morador morreram atingidos por tiros. A polícia prendeu uma grande quantidade de maconha e de cocaína e munição para fuzil. Os homens do comando de operações especiais estão aqui na comunidade Nova Holanda buscando os criminosos que ontem vitimaram um policial do BOP. Sargento Jota dos Santos E também atentaram contra A população do Rio de Janeiro Atacando diversos motoristas Aqui na, na Avenida do Brasil E um dos feridos é o motorista de van Cláudio Duarte Rodrigues Segundo a mulher dele, policiais do BOPE Atiraram contra o carro na entrada Da favela Nova Holanda Ela disse que os policiais não prestaram socorro ao marido Nem desceram do caveirão Para poder socorrer, nem nada Ficaram parados ali, ficaram igual a estátua Ficaram Entendeu? Eles acharam que era um bandido, meu marido não é bandido, não. meu marido é trabalhador. O comando da PM disse que não tomou conhecimento desse caso, mas que vai apurar. E esclareceu que a operação no Complexo da Maré conta com o apoio de uma equipe de paramédicos para prestar socorro de emergência. E por telefone, o repórter Maurício de Almeida atualiza as informações sobre a situação no Complexo da Maré. Boa tarde, Carlos. homens do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio e da Força Nacional continuam procurando por um suspeitos aqui na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. Dois carros blindados, conhecidos como cadeirões, participam dessa operação que conta ainda com o apoio do helicóptero da Polícia Militar. Mas nesse momento, o clima é um pouco mais calmo, ao contrário do que aconteceu durante toda a madrugada e no início da manhã. Aproximadamente uma hora, não dá para escutar mais um disparo de tiros aqui, na comunidade de Nova Holanda. A Polícia Militar também atendiu seis motos e dois carros roubados durante a operação. Voltamos ao estúdio. Cala.